Shell Shock. Muito bem, para enfrentá-lo eu vou escolher Tome! Hora de morfar. Shell Vamos lá. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Briterando Jogos. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Volta aqui, covarde. E agora os patrulheiros de Barça. Cara aí, toma. Hadu. É isso aí. Uh o. -oh. Precisamos do Dragon Zó. Cima dele. Abre fogo. Toma. Obliteral! É isso aí! E agora... Bolo de Corn! Agora eu vou escolher... Tine, hora de morfar. Sigre de visão. Vamos lá. E olha o contar aí. E olha o cara aí, toma. Muito bem, aí está ele. Adagas do Poder! Muito bem, vamos lá. Precisamos do Mega Dragonzord. Vamos lá. E já vamos começar com o quê? Shoryoken! Vai, vai, vai, vai, vai. Calma Jordioken Jordioken volta pro chão. Ah! Sabina. Agora! Vou obliterar! É isso aí, conseguimos! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo!